Vamos dar continuidade aqui a nossa minissérie falando tudo sobre Sniper Elite e hoje se prepara aí porque o vídeo tá lotado de informação, então vamos logo sem perder tempo, beleza? OK beleza guerreiros eu sou o William Roth e hoje eu vou falar com vocês aqui sobre Sniper Elite v2 beleza lembrando que esse vídeo ele faz parte de uma minissérie como eu já falei é, nessa minissérie eu tô falando aqui sobre todos os jogos da franquia Sniper Elite esse é o segundo episódio então se você ainda não viu o primeiro eu recomendo muito que veja para poder ficar por dentro de absolutamente tudo eu vou deixar no card aqui em cima para poder você ver também inclusive se você puder ver antes de ver esse aqui é até melhor no caso né essa minissérie é importantíssima para você que quer jogar Sniper Elite 5 e não quer ficar boiando aí na história da série né não esquece de se inscrever também nesse canal aqui caso você seja novo por aqui evidentemente e se você gosta de Sniper Elite esse é o canal exato para você estar porque aqui você encontra tudo sobre Sniper Elite de fã para fã vamos para o Então, senhores, uh, Sniper Elite V2, ele é o segundo jogo da franquia, jogo de 2012. É, ele é basicamente um remake do primeiro jogo, o jogo de 2005, que eu falei no último vídeo, né? Aliás, ele vai além disso, porque ele foi criado para substituir o primeiro jogo, ou seja, ele acontece no mesmo período, no mesmo local, traz o mesmo personagem principal, mas é como se os eventos do primeiro jogo eles nunca tivessem acontecido, eles são totalmente ignorados aqui. É um novo começo para a franquia mesmo, por isso que eu comentei lá no outro vídeo que quem estivesse chegando agora na franquia devia começar por esse jogo aqui, ignorar o outro, né? Na verdade o outro eu só recomendo mesmo para quem é fã ou para quem quer jogar um jogo avulso, já que aquela história não vai ter prosseguimento. Vamos entender o contexto aqui. É, em 2012 a situação era totalmente diferente de 2005. Em 2012 os jogos baseados na segunda guerra eles não estavam mais em alta como em 2005. Mas mesmo assim, a Rebellion decidiu manter a mesma temática. Porém, ao invés de fazer uma sequência do primeiro jogo, eles decidiram reiniciar esse universo. E aí com vários ajustes, com ideias diferentes, inclusive com uma abordagem diferente também. Interessante. O jogo de 2005, ele era claramente inspirado em games como Hitman, por exemplo. Né? Ele tinha mapas abertos e tal. Esse Sniper Elite V2... Esse jogo ele foi na tendência dos games da época de 2012, né? E aí ele se tornou bem mais linear, com uma história sendo contada assim de uma forma mais cinematográfica. Como eu disse, bem na base de jogos ali da época, mais ou menos de 2012, né, 2010, 2011, 2012, 2013 e tal, mais ou menos naquela época ali. A gente tem como exemplo aqui o Uncharted 3, o Alan Wake, o Spec Ops: The Line, o reboot da franquia do Tomb Raider, eles também seguiam essas estratégia, Digamos assim, né, de jogos mais lineares E que contavam histórias cinematográficas E aí falando sobre história especificamente A história do Sniper Elite V2 Ela não é tão aprofundada assim Ela é uma história um pouco mais objetiva Inclusive como a própria história do Sniper Elite de 2005 O jogo ele se passa mais uma vez em 1945 Ali nos momentos finais da Segunda Guerra Mundial a gente controla, mais uma vez, Carl Ferber, que é um atirador de elite americano, ele é um agente da OSS, e ele é enviado a Berlim, no meio do conflito ali entre alemães e soviéticos, para poder eliminar alguns figurões, né? O jogo, ele toma como pano de fundo o início daquela famosa Operação Paperclip, que foi uma das mais controversas resoluções pós-guerra, e inclusive até hoje gera bastante polêmica. Para quem não sabe aí, a Operação Paperclip ela foi uma espécie de programa programa secreto da inteligência dos Estados Unidos Nesse programa foram mais de 1600 cientistas, engenheiros, técnicos, nazistas, considerados importantes mentes brilhantes, né, pessoas pensantes. Eles foram levados para os Estados Unidos para poder trabalhar para o governo. Foram levados com tudo, né, com família e tal, e cheio de pompa, né? Eles chegavam realmente como grandes profissionais e tudo. Isso após o final da Segunda Guerra Mundial, ali entre 45 e 59. Só que mesmo que eles tenham contribuído bastante para o avanço das ciências, como eu disse aqui, essa operação é uma operação que divide muita gente até hoje e por razões óbvias, né? Eles trouxeram para trabalhar nos Estados Unidos pessoas que eram responsáveis por várias atrocidades inclusive eles acobertaram muita coisa para poder não, não dar muito pano pra manga, né? Pra poder os caras não ficarem sendo apontados e tal. Naquela época, se eu não me engano, era o Truman que era o presidente. O próprio Truman tinha dito que não ia admitir nazistas e tal, esse tipo de profissional com esse posicionamento. E aí acabou que eles meio que acobertaram um monte de coisa para poder não dar muita pinta, sabe? Eu não vou entrar muito nos detalhes aqui porque não é o foco do vídeo, o foco aqui é outro. O que importa pra gente aqui é que da história do jogo os aliados eles já estavam de olho no próximo conflito que no caso era a Guerra Fria e pensando nisso eles já estavam recrutando vários dos arquitetos do programa do míssil balístico V2 que é o, o míssil que dá nome ao jogo e ele também foi o primeiro míssil guiado de longo alcance da história ou seja uma coisa importantíssima aí então os Estados Unidos eles já vinham recrutando vários desses profissionais, mas logicamente nem todos tinham sido recrutados ainda. E é nesse contexto que a gente é inserido no conflito aí com a missão de eliminar os cientistas restantes, né? Na verdade aí tem uma pegadinha que eu não vou revelar porque ocorre uma reviravolta aí ao longo da trama do jogo, então eu não vou entrar muito em detalhes essa questão de capturar ou eliminar, mas enfim, fica por aí, beleza? O que importa aqui é que existiam ali cientistas restantes para poder a gente pegar e que eles estavam envolvidos diretamente com a produção do míssil V2. E aí a gente tinha que dar um jeito neles antes que os soviéticos capturassem, né? Já que os soviéticos estavam com um programa semelhante a esse dos Estados Unidos de recrutar também alguns cientistas alemães. O Sniper Elite V2 ele é um jogo que eu sempre gostei bastante, recentemente foi lançado inclusive uma versão remaster que melhorou ainda mais o game no desempenho, nos gráficos e vários outros detalhes. A Berlim desse jogo é incrível, né? ela superou bastante a versão de 2005, a gente realmente se sente naquele lugar, é bem imersivo, o som que já era um ponto bem alto no primeiro jogo, lá o de 2005, ele foi aprimorado ainda mais, isso contribui ainda mais para a imersão, eu sempre falo aqui sobre o som, que eu gosto bastante, e nesse jogo aqui o som é ó, impecável. O fato de ser um jogo assim linear demais acaba sendo um ponto meio que negativo, porque são várias as situações que a gente poderia usar a criatividade para poder finalizar ali algumas missões e tal, mas o game ele sempre empurra a gente para aquela situação roteirizada e tal. Por exemplo, é, tem um momento específico na campanha que a gente tem que emboscar um comboio, que ele carrega ali um especialista em motores de foguetes. E aí esse comboio, ele tá passando ali pela cidade. O jogo, ele poderia dar a opção da gente interceptar os veículos ali em qualquer local, ali naquela área mesmo, não precisava ser um mapa gigantesco, mas que a gente tivesse pelo menos uma área de ação, sabe? Mas não, a gente é obrigado a emboscar o comboio sempre no exato mesmo ponto. A gente tem que plantar a carga no mesmo ponto, tem que emboscar o comboio no mesmo ponto e isso acaba sendo meio chato sabe não é assim uma coisa tão importante para o desenvolvimento do jogo provavelmente é uma coisa que você vai passar assim mal vai perceber e tal mas que para mim acaba sendo um negócio meio chato só que aí por um outro lado né o ponto positivo de jogos lineares é o foco na história e a história de Sniper Elite V2 é bem maneira né como eu disse ela é uma história mais objetiva mas ela tem um ritmo muito bom o que casa ali perfeitamente com a gameplay que também tem um ótimo ritmo é quase perfeito na verdade né ela não é frenética como acontece com alguns jogos de tiro mas ela também não é lenta sabe daquela forma que às vezes chega a dar sono tem alguns jogos que são bem tediantes e tal não ela fica ali exatamente no ponto certo sabe em momento nenhum nesse jogo você vai ficar com aquela sensação de que o jogo tá enrolando, sabe? O enredo do game ele sempre vai evoluindo, escalando e tal. E, inclusive acontecem algumas reviravoltas ali do meio pro fim do jogo que deixam essa história ainda mais interessante. A gente vai descobrindo algumas coisas ali e enfim, é bem interessante mesmo. Como eu já disse no vídeo anterior, que eu falei sobre o primeiro, Sniper Elite, eu gosto bastante do primeiro jogo, mas eu acho que o Sniper Elite V2, ele é superior. Eu acho que foi uma excelente decisão da Rebellion recriar o jogo original. O jogo original realmente estava bem datado. Inclusive, eles fazem isso melhorando esse jogo em vários aspectos. Claro que os gráficos nitidamente melhoraram bastante, mas os upgrades eles foram muito além. A gente teve a balística, a forma como os projéteis se comportam em relação ao vento, bullet drop, né? principalmente a X-ray kill cam né? como é chamada, ela ficou muito mais dramática. Está adicionando ali também um raio-x que mostra o estrago que o projétil faz quando uh, ele entra no corpo dos NPCs, que é uma coisa que não tinha no primeiro, já tinha essa câmera, porém ela não mostrava tudo isso. A movimentação foi melhorada e várias novas mecânicas foram adicionadas também, como o melee. Lógico que boa parte dessas evoluções elas seriam naturais, até por conta da tecnologia que é mais avançada de 2012 em relação ao primeiro jogo que saiu em 2005. Não tem nem comparação. Mas o que eu quero dizer aqui é que a Rebellion, ela tem um carinho especial com essa franquia, fica muito claro isso, né? Os caras, eles realmente são apaixonados ali pelos jogos que eles fazem, isso fica muito evidente. No próximo episódio, a gente vai a África falar sobre o maravilhoso Sniper Elite 3, maravilhoso mesmo, adoro esse jogo, beleza? Comentem aí embaixo se vocês já jogaram o Sniper Elite V2 e o que vocês acharam. Sigam-me aí também nas redes sociais para poder conferir mais conteúdo sobre Sniper Elite. Se você quiser ajudar um pouco mais com esse projeto e ainda ganhar vários benefícios por aqui, então torne-se um membro, beleza? Clica aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte da nossa tropa, ok? Forte abraço a todos, foco na missão e até o próximo episódio.